Estava, digamos assim, sem perspectiva de como finalizar esse serviço na, do laticínio. Quando chegou esse programa Redes, foi tudo para nós. Ah, eu estou bem animada, estou com bem esperança, porque a família é grande e vai ter serviço para todo mundo. Através dos recursos que a gente está ganhando, né, conseguindo, então tem empurrado a, a trabalhar a planejar mais plantio né? e ter crescer a nossa produção aqui. É uma revolução na agricultura do Vale do Ribeira, porque é impossível você trabalhar na agricultura familiar se você não tiver uma central que venha qualificar o produto e facilitar a comercialização. É A grande preocupação do pequeno produtor em produzir é ter para quem vender. Nós temos um problema sério hoje de não conseguir é, viabilizar a compra da agricultura familiar para alimentação escolar. E eles têm um problema de não conseguir vender. Então eu acredito que através de um fórum a gente consiga encontrar soluções. Hoje nós temos dois mercados, que é o mercado institucional, que é esses programas do, do governo, né? que é a venda para a Conab e a venda para a merenda escolar, né? que é o Penai. E o outro é colocar o frango, caipira mesmo, dentro do, do, do mercado tradicional. Então, meu sonho, eu quero ver meus filhos fazendo seus doutorados, seus mestrados, doutorados, porque daqui você faz isso. Só basta você administrar de, de, de e trabalhar. No futuro, eu quero estar tá vendendo peixe embalado a vácuo o Brasil, talvez até para o mundo, né? meu sonho é que aquilo que eu busco não seja só para mim, mas que também seja de benefício para os outros. Então, para mim, isso vai ser muito importante, esse sonho de ver o meu produto na mesa de tantas pessoas.